E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, seguinte... Se você não me segue no Instagram, segue lá, vai ficar aqui na descrição, beleza? O que não sai aqui, sai lá. E, bom, temos aí 8 anos desde o lançamento do GTA. Ele foi lançado em setembro e o online vem em outubro, novembro, não sei. Faz muito tempo, mas eu jogo GTA Desde o seu lançamento, nem tinha canal, certo? Eu lembro que eu fui comprar na Saraiva é, Logo quando lançou, eu, eu fui lá na Saraiva, comprei minha mídia física E até hoje, eu não jogo como eu jogava antes Eu mais gravo vídeo do que jogo E galera, bom, tem muitas coisas no GTA que se você não jogar muito ele, você não vai ver, certo? Muita coisa mesmo e tem 15 cenas aqui, digamos que são secretas, mas está dentro do jogo, mas você precisa estar em alguns momentos do jogo para ver ela. Ou seja, ela não vai aparecer. Ah, vou lá e vai aparecer. Alguns momentos o jogo vai passando por alguns momentos, né? Ele vai tendo uma evolução. E algumas cenas elas deixam de aparecer, umas aparecem no começo, outras no meio, outras no final. E talvez você, meu garoto ou garota que joga GTA sequer viu Tem cenas aqui é... que eu, tá... eu, eu vi o finalzinho ali que eu não vi As que eu não vi eu vou falar pra vocês E as que vocês não viram, é... coloca aqui nos comentários Lembrando que não é você ver no YouTube Você tá vendo aqui no YouTube e eu tô falando de você jogar, irmão. Jogar. Você tá dentro do jogo e ver aquilo ali. É... De ter visto aquilo ali dentro do jogo. Não, no YouTube. YouTube é fácil, né, irmão? Então, vamos lá, ó. Essa daqui... Eu confesso pra vocês... Eu nunca vi, cara. Eu sei que tem. Eu já vi essa cena outras vezes. Mas no jogo... Eu não vi, mano. Eu confesso pra vocês que eu não vi. Que é a Trace bebaça, mano. Se eu não me engano, essa cena... Ela acontece depois que ela tem aquela decepção lá na, na, no programa de TV. Que o Trevor e o Michael invadem. A. Ela tá lá aparecendo lá e o, o, o Michael e o Trevor invadem. Eu acredito que sim. Mas sinceramente, eu jogando, não vi, mas existe essa cena dentro do jogo. Então, ó, eu sinceramente não vi isso aqui dentro do jogo. E é isso, vamos ver as próximas. Olha ah lá, dá um dinheiro pra elas. Não vi, não vi. Confesso pra vocês que eu nunca vi a Trace ali na. na. Olha ah lá. Não vi, não vi. Isso aí não vi. Eu sinceramente não vi. Eu já vi a Amanda chegando com sacola. Olha ah lá. Trace. Sério que ela dá esse capote aí, mano? Tô falando pra vocês, tem dentro do jogo Isso aqui não é criado por, por fãs Usando mod, isso tem dentro do jogo Olha lá Nunca vi isso aí nunca vi nunca vi, nunca vi, nunca vi essa cena Nunca vi Nunca vi essa cena Confesso pra vocês que eu nunca vi essa cena Dentro do jogo Olha lá Vamos ver qual que vai ser a próxima Essa sim essa sim Jesus, so oh. E ela, ela tá com o ali E é meio aleatório, velho Eu já vi várias vezes com outros caras, tá ligado? Olha o namoradinho dela ali Ó, o Jimmy tá dando a... Né? Ó, isso daí tem dentro do jogo E eu já vi, galera Comenta aí Se você viu ou não viu Vai ser legal Olha lá, ela dá uma chimbada com, com o namoradinho dela Inclusive eu fiz um vídeo na época Faz muito tempo É... Ó, oh, parece. Ele tá fu James? You, Nunca vi. Não, essa eu já, essa eu já. Essa sim também já vi. Ela tá chorando. Que é, se eu não me engano, depois daquele lance do que o do Michael vai lá no. Cara, esse jogo é incrível, né, mano? You know que é aquele, eu acho que depois que ele do, do lance lá que ela tá lá com no iate que ele pega essa daí eu já vi essa eu já vi tem uma dançando que ela tá dançando é, na TV eu não sei se vocês já viram não é são coisas que não acontece é, no, no decorrer do jogo o jogo é grande pra caramba ele vai acontecendo um monte de coisa Essa sim eu já vi Essa eu já vi Ela tá conversando com Não sei com quem aí Essa eu já vi Olha lá, esse do Fabian que eu já vi é que Ela tá falando com o cara do yoga lá Essa eu já vi Ó, oh, parece que são vários várias, Vários diálogos Ali no telefone Mano, mano, isso aí eu, eu Eu nem sei se isso tem dentro do jogo, galera. Confesso pra vocês, cara. Nunca vi, nunca vi. Nunca vi essa cena. Nunca vi aquela ali. Essa sim eu já vi. Vamos ver. Acho que é a Amanda, né? Alguma coisa com a Amanda. Cara, são. Você tem que. Ah, o Jimmy pega o carro do, da, da Tracy. Também já vi. É normal. Às vezes ele pega o carro... com o carro ali. Vai. Pega a bicicleta. Pega o carro da... Ó, oh, Trevor. Nunca vi. Nunca vi. Confesso pra vocês. Nunca vi essa cena. Tem uma que tem um pé, né? Tem um pé dentro da privada. Esse eu já vi já. Mas do Trevor eu nunca vi. Nunca vi. Confesso pra vocês que eu nunca vi. Você tem que ficar... Ó, Na... oh, essa também não Mas você tem que ficar e, Entre as missões Você tem que ficar visitando as casas, tá ligado? Pra, pra, pra, pra você ver essas cenas Nunca vi essa daí Essa também não Não sei se tem dentro do jogo Nunca vi isso aí Nunca vi essa cena Eu vou chapadaço Mano, tem muita coisa legal aí, velho Nunca vi, nunca vi Comenta aí se vocês já viram Sinceramente Sinceramente nunca vi dentro do jogo Essa sim, essa eu já vi Inclusive com, um pro, com, com o Franklin entrando na casa dela, que ela, que ela tá com essa máscara aí, Eu já vi já. Ela tá com a máscara aí, né? Os pepinos. <risos> Muito bom, né, mano? Essa da eu acho que eu já vi já, mano. Não, não tô lembrando. Mano, já vi isso aí, velho. A Tracer ali no, no, no. Já, já, já. Já vi, já vi, já vi, já vi. Isso tá dentro do jogo, galera. Tá dentro do jogo, mano. Vamos lá. Vamos ver essa com o Jimmy. Não, não, não, não. Essa não, essa não. Essa, essa aí eu nunca vi, velho. E eu acho que foi criada. Essa sim, já vi. É difícil ver isso aí, cara. É difícil, meu amigo, ver isso daí, cara. né, Mano, vou falar pra você, velho. É muito difícil. Dá pra ver com o Michael. O Frank, ela fica envergonhada. E com o Michael, ela... Não, nunca vi isso aí. Não tô lembrado disso aí, velho. Não tô lembrado, não vi isso aí. Pega o ursinho ali. Ó. <risos> Olha o que tem ursiza, viu ali, ó. <risos> <risos> nunca vi. Nunca vi, nunca vi, nunca vi. Oh, now you have the filthiest mouth, you know that. Nunca vi. You need a clean. São várias vezes, né, que você chega ali, ele faz um. Leva local né, velho? Eu sou vanila, com seus stand-ups. Olha você. Later, você ficou bem. Hum, Kuti Kuti. Você é um. Confesso que dá até curiosidade, porque me parece que é aquela parte quando ele vai para Los Santos. De é, abrir o jogo e chegar até aquela parte ali e ver, e ver isso daí. Porque depois você não tem mais acesso a essa casa, né? A casa do... Daquele doidinho lá. A parte do porto e tal. Olha ah lá o ursinho. É o ursinho que fica no carro dele. Essa eu já vi, a Amanda Bebaça. Eu já vi. E aí, vocês já viram já? Já conseguiu ver? No momento, você tá jogando o jogo ali, você... Essa eu tenho certeza, velho. Eu vi. A do Trevor jogando granada. Essa daí, ó. Bêbado jogando granada. Tem o Ron também. Tem uma hora que você joga com o Ron, ele tá ali. É, mirando assim. Tal. Olha lá. Essa daí eu já vi. Já vi dentro do jogo. Agora, em qual momento do jogo eu não tô lembrado. Se eu não me engano, é depois que você zera o jogo, se eu não me engano. Depois que você zera o jogo... E aí, hum, você vai lá à noite e você vê. Falou que eu jogando granada, né, mano? Mas vamos ver se vai... É. é a última. Então, galera, ó. Tem umas ali que eu não tenho certeza se tem dentro do jogo, sinceramente. Umas eu tenho certeza e eu não vi que é aquela da... A Tracy no início e essas brigas entre o Jimmy eu não tenho certeza se tem dentro do jogo, sinceramente. E aí, qual cena que você viu, qual cena que você não viu? Comenta aqui embaixo, curte, compartilha. Tamo junto, é nóis, valeu. Fui.